Oiê gente linda, tudo bem por aí? Esse é o penteado do mês que nós vamos fazer hoje Uns torcidinhos com a trança espinha de peixe E não se esqueçam que o canal Telma Tranças está com a parceria Loja Manu Brasil Vestidos de Noiva Acessório, vestidos de madrinha Entra lá no site com o link que eu vou deixar na descrição desse canal E ganha o seu desconto E não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar Então, você vai pegar uma mecha, as divisões são assim, uma mecha lá da frente, repartir no meio, e vamos fazer aqui um torcidinho, ó. A gente vai enrolando, enrolando, enrolando, até alcançar o meio da cabeça aqui atrás. Vamos pinçar esse torcidinho para aumentar o volume... usei todo ele e agora vou reservar do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa pegou uma mecha dividiu em duas vamos torcer e pensando Unimos as duas mechas e prende com o um elástico de silicone Esse elástico nós vamos cobrir com a mechinha em volta dele e prender com um grampinho. A parte de baixo, nós vamos pegar, inclusive, esse rabinho aqui do meio, pegar bastante cabelo aqui, repartir no meio... E vamos começar uma trança espinha de peixe. Essa trança espinha de peixe, eu vou embutir as mechas aqui das laterais. Eu passo a mechinha do próprio rabinho aqui e vou embutir mais um pouquinho de lá. Acabou de embutir. Agora é só ir passando as mechinhas de um lado para o outro até a altura que você quiser e abrir também, soltar as mechas o tanto que você desejar. E eu vou terminar essa trança até o final enquanto eu vou terminando aqui. Nós vamos mandar beijo. Ana Maria de Paulo Afonso na Bahia, um beijo Ana, beijo grandão, obrigada por participar. Ana Lúcia Machado, ela é de Água Limpa em Goiás, um beijo aí pro pessoal de Goiasta, tá sempre presente aqui no canal. E a foto de hoje é da Alessandra Porto Grise. ela é de Ibirá em São Paulo. Tô pondo aqui a trança dela, olha que bonita a trança que ela mandou pra gente. Esse é o nosso penteado do mês, espero que você tenha gostado bastante. Não se esqueça do meu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Um super beijo pra ti e até a próxima!